Valeu, é isso aí. Então vamos para a primeira aula, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7. Opa! Hã? Opa! E nessa primeira aula vamos entender qual é a verdadeira função do palhaço. Alô, cadê minha caneta? Tá aqui. Desculpa. Bom, pessoal, a função do palhaço antes de qualquer outra coisa é revelar tudo aquilo que é Humano, ai ah, que legal! Como assim, Pinguinho? Pera aí que eu vou explicar pra vocês. Gente, todo mundo aí no planeta fica aí postando foto, postando selfie, colocando Photoshop, querendo ser bonito, querendo ser forte, querendo ser alto, querendo ser lindo, querendo ser maravilhoso. Desculpa, produção, eu me empolguei. É, né? Querendo esconder as suas vergonhas, os seus fracassos, os seus medos, as suas dores, os seus defeitos e as suas dificuldades. Pois o palhaço tem a função de revelar tudo isso. Ah! Pra quê? Pra que a gente possa, através da figura do palhaço, rir, sorrir e se identificar pra então o público pensar assim, opa, <risos> ó, que coisa boa, não sou só eu que caio no chão, não sou só eu que me atrapalho, não só sou só eu que deixo de pagar uma conta, não sou só eu que tenho vergonha da minha barriguinha, né? É verdade! Então, essa é a primeira função do palhaço, tá bom? Qual é a segunda função do palhaço, gente? Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? é? Vamos entender, a segunda função do palhaço é servir, exatamente. O palhaço tem que estar pronto para servir a plateia, por isso, vai aqui uma dica muito importante, presta atenção, te liga, bico de luz, Regra básica do humor. Aliás, humor vem de humus. Antigamente, dois mil anos antes de Cristo, olha que chique, aliás também é sabedoria. Os primeiros médicos do mundo acreditavam que o ser humano possuía quatro líquidos chamavam isso de humus. isso? Humus! Um responsável pela alegria, outro pela tristeza, outro pela depressão e assim por diante. Vou deixar aqui no link deste vídeo um textinho para você entender melhor isso. Então, o humor está relacionado à saúde física, mental e espiritual do ser humano. Quando nós falamos em servir, significa que você jamais, como palhaço, deve fazer aquele tipo de coisa de, de, de tipo assim: tá ali diante da plateia e daqui a pouco falar, olha ali, pega é essa, que legal, é olha aquela cabecinha, parece uma lua cheia. Não, não, não, não. No, God, please, no, no! A plateia veio para se divertir e não para sofrer bullying ou ser cham... o público chamar a atenção, chamar a atenção do público para essa pessoa que é uma plateia e a gente constranger essa pessoa. O riso, esse, esse servir é você oferecer aquilo que você tem, né, que é uma coisa assim, a sua careca, oferecer os seus defeitos para que a plateia perceba que você está de boa com isso que você pode brincar com seus defeitos e mesmo assim ser bonitão assim. Opa. Opa. e eu, entendeu? e aí o público vai rir de alívio e vai dizer assim, ai ah, meu Deus, coisa boa né? não sou só eu que sou careca não sou só eu que sou gordinho não sou só eu que sou traído né? isso, isto é a função do palhaço servir por isso que a palhaçaria é terapêutica. Já dizia nosso querido Pet Adams, o riso não cura, mas é um excelente remédio. Gostou? Bom, bom, vamos passear a folha. <risos> <Vendo>. Continuando. <risos> bom, outra coisa importante que nós precisamos entender. Palhaço, palhaça. É uma profissão como qualquer outra, então exige aprendizado, técnica, conhecimento. Você está querendo oferecer para o público aquilo que há é de mais sagrado, de mais bonito na humanidade, que é a alegria, a felicidade. Então não basta querer. Você que quer ser voluntário, quer ser palhaço profissional, você primeiro precisa de uma formação. Já imaginou a pessoa dizer assim, ah, eu quero ser médico e sair costurando as pessoas por aí? Vai dar ruim. Então, seja palhaço, mas não seja bobo. <risos> Próxima coisa que a gente vai entender. Palhaço não é vestir uma roupa apenas e se achar Ai, agora eu tô com uma roupa, eu tô com um nariz, eu sou engraçado. Né? Vou dar um exemplo agora. Vou me virar de costas e então vou tirar o meu nariz e vou continuar trabalhando como palhaço. E aí vocês vão me dizer, bah, ele tá palhaço, não tá palhaço, é palhaço, não é palhaço. Vai ficar por conta de vocês gente. tá bom? Pera aí que eu já volto. <risos> <risos> <risos> Viram, pessoal? Então, na verdade, a palhaçaria é uma técnica. Ui, estou até sem ar. Existem palhaços que usam o nariz vermelho, palhaços que não usam. Mas para a gente realmente ser palhaço, a gente precisa ter técnica e conhecimento e estar pronto opa, <risos> para entregar para o público tudo aquilo que a gente esconde. Por isso, a gente deve fazer uma boa formação, entrar em paz, com tudo aquilo que ainda nos atrapalha, nos incomoda. A gente tem que equalizar o nosso i de ego e super ego, para que a gente possa levar para o público a liberdade, a nossa melhor versão e também os nossos defeitos, e assim passar a grande mensagem que o palhaço precisa passar para a humanidade. Somos todos errantes neste planeta, ainda assim, Todos nós merecemos e devemos ser feliz. Gostou desse vídeo? Então deixa aqui nos comentários aí para gente as suas dúvidas, o que você acha. Se inscreve no canal e ó, deixa aquele like maroto para gente e compartilha os nossos vídeos para outras pessoas para que a gente continue postando materiais como esse. No próximo vídeo eu vou contar para vocês quais as primeiras técnicas que a gente oferece para os nossos alunos aqui na escola. Então bora lá pro próximo vídeo.